Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim aqui falar com vocês hoje um pouquinho sobre biossegurança. O momento precisa disso, né? Para que a nossa saúde se mantenha em ordem, é muito importante que a gente se dê conta da necessidade de se cuidar. Vamos ver então essa palestra maravilhosa que eu preparei para vocês? Então vamos seguir com biossegurança, Anvisa e data de validade. É muito importante que a gente entenda que esses pontos são primordiais para que o nosso trabalho, a nossa segurança como profissional, a segurança do nosso cliente seja mantida, tá bom? Hoje a gente vê por aí é, muitos profissionais trabalhando de forma indevida com produtos sem Anvisa, agulhas sem Anvisa, é, dando até a agulha para o cliente levar para casa e trazer no dia do retoque, é, material sem embalar. Né? A gente não pode esquecer que o tebore ele deve ser descartável, mas o demógrafo não é. Então ele tem que ser preparado e aqui nós vamos falar um pouco sobre isso, né? a importância é, dessa biossegurança na nossa saúde. Né? A gente tem que entender que muitas doenças são transmitidas e não é agora só por conta do Covid que a gente tem que prestar atenção é, nos EPIs, na forma com que a gente trabalha, mas isso sempre deveria existir para que a gente tivesse segurança na micropigmentação. Então vamos ver como é que a gente deve agir e trabalhar com a biossegurança na micro. Gente, é, eu peguei umas fotos que me enviaram algumas eu peguei da internet de profissionais é, até que estão se destacando no mercado já são destaques no mercado e fazendo o que não deve então a gente como referência é, formador de opinião é, até mesmo para que você tenha a, a segurança da sua cliente você deve trabalhar de forma segura então percebam que esse colírio em gel ele está sendo manuseado com as luvas sujas já do procedimento da cliente né? e ainda tem uma boa quantidade dentro então a não ser que o profissional utilize um para cada cliente isso ele nunca poderia tá estar fazendo sempre alguém é, auxiliando né ou tudo isso embalado já é colocado num recipiente que você possa pegar sem mexer no frasco. Aqui o dermógrafo. O dermógrafo tá com a faixa para cima da onde deveria estar. Então tudo bem que a mãozinha tá limpa, possivelmente isso foi para uma fotografia, mas a boca da cliente tá machucada. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o dermógrafo, como eu disse, não é esterilizável. Não dá para você botar um dermógrafo na autoclave. Aqui, de novo, dermógrafo sem encapar, encapando só o cabo, o que que adianta? E percebam ali, é, nessa região aqui, ó algodões do lado da cabeça da cliente, algodões úmidos que umedecem o lençol de TNT, passando isso para a maca. Será que essa maca é esterilizada como deve depois do procedimento? Provavelmente não. Então, lixeirinha de pedal, para que a gente possa jogar isso dentro da lixeira, porque é muito ruim, até quando a cliente levanta, vê esse material todo sujo do lado dela, né? Às vezes, até nas piores das hipóteses, acaba sujando... A roupa da cliente. <risos> Aqui nós temos uma luva de vinil. Percebam que a unha acabou rasgando a luva. E a profissional continuou trabalhando com essa luva furada. Então aí é uma contaminação cruzada para todo mundo. Né? De repente ela pega na máscara. De repente, ela coça alguma região do corpo onde está com o jaleco. Então, tomar todo cuidado com as unhas, tá, gente? Cada vigilância sanitária de cada cidade ou região, ela foca mais em alguns pontos específicos. Então, aqui em Campinas, é, não se pode ter unha comprida quem trabalha com estética, tatuagem ou micropigmentação. Então, cada vigilância vai olhar né, com certo cuidado para esses procedimentos. Então, isso não é nem questão de, da vigilância deixar ou não, é a higiene para ambos os lados. Então, a necessidade dos EPIs são fundamentais para que a gente trabalhe com segurança. Então, o que, que a vigilância exige que o profissional tatuador e micropigmentador use? Independente se o cabelo é curto ou comprido, tá, gente? Máscara bucal, as luvas de látex ou nitrílicas. Aqui em Campinas, eles dão preferência para as cores claras, porque se você se perfurar com uma agulha preta, provavelmente você não veja caso sangre o seu ferimento, né? As toucas, os jalecos têm que ser descartáveis. A gente sabe que existem... É, Muitas marcas de jaleco hoje, é, maravilhosos, estilizados, com a logo, enfim, aqui também eles não permitem o uso do jaleco de tecido, a não ser que a gente tivesse vários deles e a possibilidade de mandar em lavanderia fosse esterilizado, iguais os scrubs dos médicos em cirurgias, né, dentro dos hospitais. E o óculos de proteção ou o próprio óculos, caso a pessoa utilize, já vai proteger de alguma coisa é, espirrar nos seus olhos, evita até que a gente queira coçar o olho quando você está protegido. Aqui tem um videozinho que eu quero passar para vocês, é, com a ordem de como a gente deve colocar é, esses EPIs, né, a máscara, a luva, enfim, tudo e como que a gente deve retirar também por conta da contaminação. Então, assistam aí. Oi gente, eu sou Ana Savoy e eu vim falar para vocês sobre os equipamentos de proteção individual, os CPIs, tá? E eu quero mostrar como é que a gente se paramenta com eles, como é que a gente deve trabalhar quando vai fazer uma microbiamentação. Então, esse é o jaleco que tem que ser descartável luvas, que devem ser de nitrilo ou de látex, toucas, máscaras e o óculos, tá? Então aqui, depois de higienizar as mãos, nós devemos vestir o jaleco. Muitas pessoas têm dificuldade com o jaleco e vão pedir para outras pessoas amarrar e ninguém pode pegar no nosso jaleco porque a minha mão está esterilizada higienizada, e a mão da minha coleguinha não. Então, como eu sou sozinha, eu vou amarrar aqui antes, e vou vestir esse jaleco como se ele fosse uma camiseta. O jaleco tem que ser de manga longa e uma gramatura grossa, de 30 gramas. Não pode ser muito fino para que o pigmento não ultrapasse é esse TNT, que é tecido, não tecido, tá? É, algumas vigilâncias sanitárias né, exigem, tem umas exigências mais severas do que as outras. Então, depois do jaleto, nós vamos colocar a máscara. Máscara. Aí agora, o óculos, algumas pessoas preferem, que não usam óculos como eu, usam o óculos de proteção, outras até usam o óculos de sobrepor, por cima do óculos de proteção. O meu óculos também está higienizado com óculos 70, depois disso, a touca... O cabelo e as unhas, gente O cabelo sempre preso Unhas sempre curtas e limpas Porque cabelo e unha Costumam segurar muitas bactérias, tá? Aí as luvas Vamos esticá-las No máximo que a gente conseguir aqui E o jaleco vai cobrir as luvas, para que nada encoste, que a nossa pele não encoste na, na, no rosto da cliente e a gente esteja totalmente protegida, ok? Então é assim que devemos trabalhar. Agora, a remoção, a ordem. Então costuma ser ao contrário. Eu, eu, eu terminei com a luz, luvas, e eu vou começar a remoção das luvas tira por aqui agora com essa outra mão removo por aqui já guardo a outra luva lixo aí toca óculos o óculos não posso jogar máscara pelo elástico o jaleco infelizmente temos que jogar fora né? muita gente reaproveita mas descartável se chama descartável porque não é reutilizável embola tudo e lixo é isso aí gente assim que a gente deve trabalhar para que tenhamos toda a segurança necessária é isso aí pessoal vacinho, facinho né é só não esquecer a ordem tá bom e tudo o que for é, reutilizável por exemplo o dermógrafo a luminária é, às vezes o porta batoque o suporte do dermógrafo tudo deve ser embalado com o plástico filme tá E aí terminou o procedimento é, remove o plástico filme né? Te, bota uma outra luva remove o plástico filme higieniza com álcool 70 tudo que for reutilizável e bora atender outra cliente então o gerenciamento de resíduos né? o que, que a gente faz agora? Então, eu jogo no lixo mas em que lixo? como é que eu tenho que descartar isso corretamente para que a pessoa que vá é, fazer esse recolhimento não tenha também nenhum risco de ser contaminado. Então, esses lixos, né, todos esses resíduos que a gente descarta de um procedimento, numa clínica, eles têm grupos, né, então são os resíduos biológicos do grupo A, os recicláveis e comuns do grupo D e os cortantes do grupo E. Então, o que, é que exatamente são essas coisas? Então, os resíduos infectantes, né, chamados de grupo A, é, são resíduos que possivelmente entraram em contato com o sangue, né, os micro-organismos e que podem apresentar riscos de infecção. Então a gente sabe que é, no vírus do HIV ele morre em frações de segundos quando exposto é, ao oxigênio. Então Provavelmente, até você tirar a agulha do seu cliente e se perfurar, esse, essa bactéria já morreu. Agora, o vírus da hepatite, ele chega a ficar 72 horas no local ali esperando alguém para ele pegar. E agora tem o Covid e muitos outros ainda que a gente não consegue visualizar, né? Então, isso a gente vai sempre correr um risco. Então, esses lixos, eles deverão ser acondicionados em sacos brancos, porque aí quem for pegar esse lixo vai saber que tem que tomar cuidado. E na micropigmentação, alguns exemplos né, do que vão nesses lixos brancos infectantes são as luvas, as toucas, porque a gente pega às vezes para arrumar a touca, os algodões que a gente usou. É, para limpar o procedimento ou a gase, os batoques que continham as tintas, os lençóis descartáveis, contaminados, no caso de você ter derrubado é, a tinta em cima desse lençol ou colocado os algodões sobre o lençol, como a gente viu naquela foto anterior. Então, esses são os resíduos do grupo A, tá? que são infectantes também. Aí a gente tem os do grupo D que são resíduos recicláveis, então são aqueles que podem ser reaproveitáveis mesmo depois de usados, como os plásticos dos seus produtos de beleza, de higienização, é, vidros, papel, papelão, metais, que não contenham sujidade biológica. Então, na micropigmentação, os resíduos do grupo D são os papéis, é, que a gente bota sobre a maca, quando vai fazer um design de sobrancelha apenas, os lençóis de TNT que não são contaminados com material é, biológico, ou seja, que não sujou de sangue, que você não encostou nele. Entretanto, vocês podem, nesses tipos de material, colocar dentro do saco preto convencional. Tá? Agora, fugiu disso, vai fazer uma depilação com linha, joga no grupo D, vai fazer um alongamento de cílios, grupo D, porque não tem contaminação, não existe a possibilidade. Agora, trabalhou com pérfuro cortante, aí já bota onde? Grupo A. É isso aí. E aí, o grupo E, que são os pérfuro cortantes, né, gente? Então, o que, que são pérforo cortantes? As, as, as agulhas, as lâminas do indutor manual, os anezinhos também eu jogo no, no descarpaque, então tomar muito cuidado com esse descarte tá é na micropigmentação mesmo que por um leve sangramento sempre é comum acontecer então eu tenho que descartar isso de forma correta é uma coisa muito importante é que assim aqui ó percebam ele tem uma linha picotada e a gente nunca deve ultrapassar essa linha é, com os pérofuros cortantes, tá? Isso é uma margem de proteção para que a gente possa fechar a caixa com segurança. Então, chegou aqui, já vamos fechar essa caixa, montar outra, né? Para que a gente possa recomeçar. É, muitos profissionais costumam tch, tch, tch, chacoalhar a caixa. Para caber mais agulhas, gente, pelo amor de Deus, tá? É esse pó, é, essas bactérias que são agitadas nesse momento elas vão sair para fora da caixa e vão se espalhar pelo por sua sala toda que possivelmente já está esterilizada. Então, não chacoalhem a caixinha do descarpaque, ok? Então, é, já que agora uhum. a gente sabe. É, quais são os resíduos e a forma que eles têm que ser descartados, nós, que, nós temos que entender que esse recolhimento do material ele tem que ser feito por empresas né, é, próprias para isso. É, tem muitas empresas que já têm é, o licenciamento junto com a prefeitura, é, eles recebem para recolher esses lixos, algumas cidades menores... Esse lixo é entregue na própria vigilância sanitária ou em algumas santa casas que encaminham é, para que isso seja desintegrado da forma correta. Então, a única coisa que a gente pode colocar lá fora para o lixeiro levar é o saco preto. Agora, o branco, que contém material é, infectante, com os lençóis, os algodões... E a caixinha do Descarpaque, eles devem serem entregues para essas empresas, né, que estão ligadas ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vão dar o destino perfeito para isso. Então procure saber na vigilância sanitária da sua cidade qual é o órgão que vem retirar isso, ou se vocês têm que levar, tá bom? Então, portanto, todo o processo de gerenciamento de resíduos não visa apenas uma agregação correta. Então, não adianta nada eu separar os lixos se eu não tiver uma pessoa que vai dar o destino final para eles, tá bom? Então, para que o nosso meio ambiente seja preservado, né, é importante que a gente faça tudo bonitinho, tá pessoal? Agora, a Anvisa, relacionada é, a forma de funcionalidade do seu estabelecimento. Então, a infraestrutura física, né? como é que tem que ser o seu espaço, o que, que você precisa ter, o que, que você precisa fazer, saber. Então, vejam aqui, só por esses pontos que a gente já comentou, ah eu tenho que ter o saco branco, eu tenho que ter a caixa do Descarpaque, eu tenho que ter o saco preto, eu tenho que descartar mesmo o jaleco. Então, todos esses são fatores é, que nos causam uma despesa. Então, isso tem que ser colocado dentro do seu procedimento também. É aí que eu falo que um procedimento tem preço baixo e ele tem valor. Quando você agrega esse tipo de, de procedimento no seu atendimento, são valores agregados. Então, aqui, o estabelecimento, para ele ter uma autorização né, de, de trabalho, para você trabalhar com segurança, ele está sujeito às normas gerais e específicas de edificações. Então, aí nós vamos ter que ver as leis federais, estaduais e municipais. Lembra que eu falei que algumas vigilâncias sanitárias são mais severas do que as outras. Então, eu conheço cidades que a sala tem que ser pintada com tinta lavável é, ou azulejada até o teto, é, piso frio, isso em todos os casos, uma pia dentro da sala de procedimento. E algumas cidades não permitem que a sala tenha nem rodapé. Então, a gente, quando vê uma fotografia de um estúdio todo lindo, que a... Que a profissional cuidou com todo o capricho decorou e tem lá um vaso de flor lindo um tapete persa maravilhoso não pode ter certeza que ela não tem autorização da ANVISA para trabalhar porque não pode ter nada que retenha poeira dentro de uma sala de procedimento ou de um estúdio de tatuagem então cada visa né cada vigilância sanitária tem suas particularidades de exigência, mas as regras básicas valem para todas, tá bom? Então, para regulamentação do seu espaço, é imprescindível os seguintes documentos que você vai ter que providenciar. Então, a abertura de um CNPJ, né? fazer um registro de MEI, é, que seria um autônomo para que vocês tenham uma profissão, é, e mostre que vocês vão exercê-la. O KINAI é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. É o que você vai fazer dentro do seu estabelecimento. Então, tem KINAI de cabeleireiro, tem KINAI de, de estética, tem KINAI de pedreiro, tem KINAI de pizzaiolo, tem KINAI de tudo, gente. Tem KINAI de ensinar né? para uma escola, tem que ter um KINAI de ensinança. E o KINAI do micropigmentador ele está atrelado ao KINAI do tatuador. Porque o que, que o micropigmentador faz? Coloca tinta dentro da pele. E o tatuador também. Então, enquanto não existir a profissão, nem de um e nem de outro, a gente usa o KINAI do tatuador, que acabou saindo primeira, que é a nossa. Então, o kinai, ele tem esse número 9609-2-06. Porque existem casos onde a pessoa ela é habilitada para trabalhar como cabeleireira ou, dermatolo ou dermatologista, ou fisioterapia. Aí ela faz um curso de micropigmentação e vai atuar. Quando a vigilância aparece lá e vê que o KNAI dela de cabeleireira não permite que ela implante tinta na pele... Porque cabeleireiro pinta cabelo, mexe com tinta, mas pinta externamente, não internamente. Aí vão impedir ela de fazer o procedimento. Então, se enquadrem no é correto, tá? Então, você pode ter vários quinais. Tudo que você faz como trabalho, tem lógico, sempre uma atividade principal. E aí o quinaio correto para você poder trabalhar com tatuagem ou micropigmentação. Aí a licença de funcionamento ou o avará sanitário. Então a documentação é emitida pela vigilância sanitária local e renovado anualmente sobre a inspeção dos profissionais do próprio órgão. Então uma vez por ano eles passam aqui para ver se está tudo ok, se está tudo do jeito que ele é, orientou que fosse e caso esteja faltando alguma coisa ou alguma coisa tenha saído do padrão, eles vão te dar um prazo, normalmente de 15, 30 dias, dependendo do que for, para você se organizar com aquilo, para que eles autorizem o funcionamento. Se eles voltarem e você não fez as mudanças, é lacrado, é fechado. Aí fora o alvará sanitário, eu tenho o alvará da prefeitura, que é o documento emitido pela prefeitura local, dependendo da região, município, e esse documento também é renovado anualmente. A gente paga impostos para a prefeitura, tudo isso. Então, para que eu consiga me manter nesse mercado, com tantas burocracias e regras, né? eu tenho que cobrar por isso, colocar isso também no meu procedimento. Então, a dedetização e limpeza do reservatório de água do estabelecimento... Então, quando a Anvisa vem anualmente, ela quer ver tudo isso. Então, trimestralmente a dedetização do estabelecimento com o certificado comprovando a prestação do serviço e sua validade. Então, o cara que vem fazer a dedetização para mim, ele também tem que ser uma empresa e ele vai lá comprovar, assinar carimbinho do CNPJ que ele fez isso. E semestralmente, a gente tem que fazer... A limpeza da caixa d'água, quem aí limpa a caixa d'água a cada seis meses. Então, aqui a gente é obrigado a fazer isso e não prove que você fez as duas vezes para você ver a, a multa que a vigilância te dá. Então, a autorização de vistoria dos, do corpo de bombeiro. Então, eles vão determinar onde é que tem que ficar os extintores de incêndio. Então, você usando ou não aquilo, meu amigo, minha amiga, nós vamos ter que ter nos lugares específicos, né? Então, tem que certificar também que os extintores estão com data de validade. Mesmo que você não tenha usado, você tem que trocar. Os ar-condicionados da sala, né, da, da, do espaço todo, se tiver mais de um, eles têm que ser feito uma limpeza preventiva, a manutenção tem que estar tá ok e tem que ter também a comprovação emitida pela empresa que presta esse serviço de higienização. Então, os documentos que comprovem a manutenção preventiva e anual também da sua autoclave, se você costuma usar a autoclave, tem que estar tudo redondo, gente, tudo redondinho. E isso gera custo, despesa, né? Então os produtos com registro na Anvisa e dentro da validade, esse item é primordial para garantir a segurança dos seus clientes no serviço prestado. Então se você trabalha com uma tinta que tem ali o número de o lote de fabricação, registro na Anvisa com o número em evidência, a data que você abriu esse frasco e que ele está dentro da validade é, depois de aberto, é importante que qualquer tipo de alergia que aconteça, qualquer reação adversa que ela sinta, a gente está é, munido de, de documentação segura que a gente trabalhou da forma correta. Então, os produtos dentro da validade de suma importância para garantir um trabalho dentro das condições mínimas de biossegurança. Então, vamos nos alertar, alertar também em relação à ao produto aberto, tá? Então, data de validade. Eu vou falar do AS Pigments, né? Porque desse eu tenho certeza que tudo acontece desta forma. Então, o pigmento, a tinta, né? No caso, deve ser conservada em local fresco, onde não bata sol, tá gente? Protegido da luz direta e da umidade também, o prazo de validade dele fechado, lacrado, é de oito anos. A data da validade, ela está impressa no rótulo, que eu já vou mostrar para vocês. Não use tintas com prazo de validade vencida. Mantenha o produto sempre fechado, usou, pingou, fechou, guardou. Então o prazo de validade da tinta depois que você abriu, é de 90 dias, tá? Ele vai ter um prazo e vai ser mantida a esterilização dele por esse tempo de 90 dias. O pigmento, ele nunca estraga, mas a vigilância exige que a gente troque a cada 90 dias. Então deverá ser preenchido a caneta, não pode ser lápis, tá? Na área indicada no rótulo do frasco. A data da abertura deverá ser descartado o produto, deverá ser descartado o produto após o prazo indicado. Então, nós temos aqui ó, o número da Anvisa. Isso quer dizer que ele está aprovado para uso em humanos. Né? Então, ele foi feito para uma finalidade. A Anvisa autorizou, ele pode ser usado. É, o prazo de validade após aberto, 90 dias. Então, hoje é dia é, 10 de maio, tá? Então, vou colocar aqui 10 de maio. E aí, eu sei que disso chegou nos 90 dias, eu tenho que jogar. E aqui é data lacrada de 8 anos, tá? Depois, ele tem outras informações também é, com os color index que foi utilizado para fazer a tinta, o número do lote, a data de fabricação tem tudo, tem que constar tudo aí, tá bom? É, as lâminas de microblading as agulhas para o dermógrafo, elas também tem que ter um número de lote, o um modelo a validade, então vejam é, esse aqui é um, a parte de trás de um indutor manual, né? do um tebore. Então, eu tenho aqui o número do lote dele, que era uma lâmina de 11 flex. E a validade, ela termina em abril de 2022. Então, até lá, se ele tiver embaladinho, bonitinho, eu posso usar. Aqui o registro da Anvisa. Porque é legal a gente trabalhar também com uma marca que tenha o registro do produto da Anvisa. É legal porque eu sei que essa agulha, ela passou por um controle de qualidade, então certamente ela vai me dar um retorno financeiro muito melhor. Às vezes eu compro uma agulha sem Anvisa, eu vou pagar mais barata dela, mas ela pode vir com rebarba na ponta, isso lógico que microscopicamente falando, mas vai deixar o meu procedimento ruim. Então aqui, embalado é de uso único, exclusivo e individual, gente, eu não posso limpar com álcool, eu não posso colocar a lâmina na autoclave e usar em outras pessoas, eu não posso dar para minha cliente levar embora e trazer essa lâmina no dia do retoque, usou, jogou no descarpaque, tá bom? E de preferência façam isso na frente da cliente, porque aí ela vai ver... Que vocês de fato estão trabalhando de forma correta, isso faz diferença aos olhos dela ela vai contar para as amigas então agora que vocês viram tudo o que a gente tem que fazer, vamos tirar algumas dúvidas rapidinhas né? então se eu me perfurar, Ana acidentalmente, o que, que eu devo fazer imediatamente eu devo trocar Todo o material que eu tô fazendo o procedimento da minha cliente, porque eu me perfurei, então eu não posso levar nada para ela, mesmo que eu ache que eu não tenha, tenho que mostrar para ela, Fulana. Eu me perfurei com a sua lâmina ou com a sua agulha. Eu vou trocar todo o material para que a gente possa concluir o procedimento, tá? Terminou o procedimento? Se encaminhe a um posto de saúde ou um hospital do SUS e informem que vocês sofreram um acidente biológico, tá? Isso é caracterizado um acidente de risco, eles vão fazer os devidos testes em você imediatamente e você vai aguardar. É, o ideal seria que a sua cliente fosse junto com você, porque caso ela tenha alguma coisa... É, já ativa no organismo dela, isso vai ser apresentado imediatamente nos resultados do exame e aí o pessoal do hospital, que já é orientado, já vai entrar com a medicação para que você não desenvolva esse problema, tá? Agora, se você for sozinha e, por exemplo, tiver uma saúde invejável, vai existir uma janela imunológica. E o que é isso? Enquanto você estiver bem, o vírus vai ficar ali quietinho. Um dia você pega uma gripe, a sua imunidade cai, ele aparece. Isso pode demorar de seis meses, dez, um ano, entendeu? Então, o importante seria se ela fosse junto com vocês. Se não, de qualquer forma... A gente tem que tomar o, o medicamento, às vezes sem é, necessidade até de tomar. Então, o que eu não devo fazer em momento nenhum, quando eu me perfurar? Eu não preciso espremer para sair todo o sangue, nem esfregar. Eu vou higienizar as minhas mãos, eu vou lavar muito bem, passo álcool 70 para terminar aquele procedimento. E aí nós vamos nos encaminhar até o posto de saúde ou hospital. Então, o que, que eu devo fazer para seguir as normas de segurança em relação ao atendimento? Então, o que, que nós aprendemos? Para que tudo fique seguro, eu preciso trabalhar com os EPIs exigidos. Gente. É muito importante que a gente trabalhe, tá bom? Vamos supor que alguém eventualmente uma cliente sua é, descubra que tem algum, é, bac, pegou alguma bactéria é, lá daqui dois meses, do que, que ela vai lembrar só? Só que você furou a testa dela ou a boca ou o olho com a agulha ou fez uma tatu e a culpa vem em cima de quem? Ah, mas a, a, a profissional que fez em mim, ela não usou máscara, ela estava com uma unha super comprida, a luva dela furou, ela não embalou, ela me deu para levar embora o material. Então, assim, tomar cuidado com tudo. Eu posso finalizar o procedimento que eu estava realizando quando eu me perfurei? Deve, deve, porque ela não pode sair com uma sobrancelha é, feita, outra não. E a gente tem 72 horas ainda para correr para o hospital, né? Mas é importante que a gente vá mais rápido possível onde devo ir tem que ser hospital do SUS tá gente Santa Casa ou posto de saúde não pode ser hospital de convênio porque a gente não tem essa como é que fala é, atendimento necessário e se ela não puder e não quiser ir comigo eu vou falar normalmente nos nossos é, contratos aqui de prestação de serviço, é uma ficha de anamnese e contrato juntos. Ela já se prontifica a acompanhar a gente no caso da, do profissional se perfurar. Mas se ela não quiser, ninguém pode obrigar, tá bom? Quais são as possíveis doenças transmissíveis né, através desses procedimentos? Então, temos a hepatite, temos HIV, até mesmo uma gripe, não é? é não só no caso da perfuração, mas dela espirrar é, na própria mão, agora temos o Covid de novo. Então, assim, são várias doençazinhas né, que a gente pode ad adquirir num procedimento. A hepatite, por exemplo, gente, ela é muito pouco é, considerada como grave, mas ela mata silenciosamente. E você não percebe, quando você descobrir, você já está ruim. Então, anualmente, é importante que vocês é, façam é, um check-up, os exames de sangue, procurem um hematologista, ou até o posto de saúde de algumas cidades faz esse tipo de exame, tomem as vacinas necessárias, Aqui em Campinas, a Vigilância Sanitária também solicita que as vacinas, a carteirinha de vacinação, fiquem no estabelecimento de trabalho e que todas as vacinas estejam em guia, tá bom? Eu posso, gente, reaproveitar agulha e lâmina? E se eu as esterilizar? Não. Mesmo que com restícios de sangue, coisa mínima, Vai ficar ali. Então, essa conversa de que põe no freezer, é, embrulha no papel alumínio, nada disso funciona. Descarta e bota outra para o retoque. Aqui nós já falamos, não vamos dar. Como eu faço a limpeza dos meus equipamentos depois que eu termino? Né? Então, o dermógrafo ele vai estar tá embalado todo no plástico filme. E o tebore, de preferência, gente, usem um tebore descartável, ó. Se vocês usam um tebore descartável, ele custa praticamente o mesmo preço da lâmina e você descartou, joga fora. Agora, caso seja um dermógrafo, um indutor manual reutilizável, você vai ter que higienizar, lavar com os produtos próprios e colocar na autoclave, certo? Mas agulha e lâmina, não. É jogado fora. Ficaram mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso? Qualquer coisa, deixem aqui embaixo nos comentários. Que eu vou esclarecer todas pra vocês, tá? Então, esta foi... Não foi uma live, né? Foi um vídeo. Eu achei que a gente ia passar de uma hora. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, vou disponibilizar eles em algumas plataformas, para que vocês assistam com calma, tenha esse passo a passo é, do PowerPoint, para vocês darem uma olhada de vez em quando, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, eu continuo aqui, em busca da regulamentação da nossa profissão, eu desejo que vocês... Me sigam né, nos meus canais de mídia para comunicação, entrem no site da Abramic, que é www.abramic.com.br, se inscrevam como profissionais e dentro desse site a gente tem mais um monte de coisa interessante que vocês devem ler, tem ficha anamnese, tem um bom material disponibilizado para o micropigmentador. É isso aí, galera. Essa foi a minha contribuição para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e vem mais coisa por aí, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e olha lá, hein? EPI tudo.